e ver qual é essa qual é? ver se acha legal porque recomendar é igual compartilhar né quando você compartilha nas redes sociais a pessoa Sim, entende cê que você tá, tá legitimando você tá legitimando